Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, o projeto Reconexão Periferias da Fundação Pessoa Brana, aqui novamente para uma entrevista, desta vez com o professor e pesquisador Mário Carvalho. Eu sou Isaías Dali e a gente vai aqui conversar. Tudo bem, Mário? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, eu que agradeço o reconhecimento e, enfim, a troca aí. Mário, vamos começar falando um pouco de você né, e do teu trabalho. Você é, atua numa universidade, também está é, na coordenação de um grupo de saúde mental, porque esse é o nosso tema, saúde mental. É, fala um pouco de você desse trabalho. É, bem, esse esse projeto que eu estou tocando agora, né, o projeto bases e cores, que é um projeto de extensão, né, da da UERJ, do Instituto de Psicologia da UERJ, que oferece saúde mental a pessoas LGBT através de grupo terapêutico, né. Esse, esse trabalho vem acontecendo desde o início de 2020. Né? Na verdade, ele foi aí um longo período online, né. Ele não estava previsto para ser online, mas por conta da pandemia acabou sendo, né? Foi só, a gente só teve condições de fazer um encontro presencial no início, né, de 2020. E aí agora nesse ano a gente retornou os encontros presenciais, né? nenhum momento o projeto parou, mas né, teve essas mudanças de formato aí. É, isso vem de um, de uma desenho desse projeto vem de uma preocupação que surgiu em 2018, na verdade, né? Quando eu era era professor substituto no núcleo de políticas públicas em direitos humanos da UFRJ. E uma das disciplinas que eu dava para graduação era uma disciplina de direitos humanos LGBT, né? E, e aí a grande maioria dos, dos, dos estudantes eram é, era uma LGBT de alguma maneira, né? E aí logo após a, o segundo turno das eleições de 2018 muitos alunos faltaram à aula por duas semanas consecutivas, né? E isso me chamou a atenção porque não era uma turma que faltava, né? os alunos iam frequentemente às aulas, então alguma coisa tinha acontecido. E numa conversa com os alunos, quando eles voltaram a, a frequentar as aulas, foi que eu percebi que vários né, é, deles tinham desenvolvido algum tipo, é, algum tipo de quadro, né, algum tipo de complicação em, em saúde mental. É uma crise de ansiedade, um medo de sofrer algum tipo de agressão na rua, né, em virtude do resultado eleitoral, né? Teve aquele caso em São Paulo, né, de um espancamento de uma travesti logo na sequência do segundo turno. Essa notícia se espalhou rapidamente e criou um clima de apreensão, né, apreensão e medo que resultou em uma série de outras questões, né? Naquela altura eu organizei junto com uma colega que na época era doutoranda na UFRJ uma, uma roda de escuta né, do que a gente chamou de sofrimento ético-político pós-eleitoral e, e acabou que naquela situação não foram tantos alunos, né foram muito mais professores da própria universidade e outras pessoas que lidavam de alguma maneira com os recursos humanos, saúde do trabalhador em seus locais de trabalho é, com preocupações semelhantes, percebendo situações semelhantes, né? e daí surgiu a ideia do projeto com um foco mais específico nesse público, principalmente por conta das histórias de conflitos familiares, cumprimentos, brigas né? e muito, é, muito sofrimento né? vinculado ao processo político, mas não apenas. Né? O processo político não era, ele era apenas um, uma situação exemplo que ganhou uma magnitude maior de conflitos que já estavam ali. Né, nas relações familiares, nas relações cotidianas das pessoas. Né? É, é, acho que essa, tem, essa relação entre né, sofrimento, e saúde mental e política, eu, ela já vinha diante de, de outras pesquisas minhas, né, principalmente no mestrado e no doutorado. Meu mestrado e meu doutorado é na saúde coletiva. Eu me concentrei no estudo do movimento de travestis e transexuais do Brasil. E, na, e naquele estudo foi perceptível o quanto que o movimento social em si era um espaço de produção de saúde, né? E então, o um engajamento político produzia saúde mental, né? Em situações de sofrimento social intenso, né? E então, eu acho que é um pouco desse aprendizado é que foi tomado, né, para a construção do projeto, mas aí no sentido inverso, né? Não pensando como o movimento gera, mas como é preciso falar de política para se falar de saúde mental, como as pessoas em sofrimento. Né? E é mais ou menos daí que vem caminhando né? as nossas ideias e a nossa intervenção. Então, é, a tua formação é, é na área de psicologia. É, é, minha graduação em psicologia, me formei pela USP em 2008. Eu me formei, Aí eu vim para o Rio de Janeiro, fiz meu mestrado e meu doutorado no Instituto de Medicina Social da UERJ, né, em Saúde Coletiva, e agora o que eu estou é um pós-doc, né, um, é, um pós-doutorado né, um pós na Psicologia, né, na UERJ mesmo. É um grande trabalho, muito importante. Olha, você disse algumas coisas aí muito sérias, né? É, e eu queria me atentar a duas delas. A primeira, de que a possibilidade, depois convertida em realidade, da eleição do atual governo, do Bolsonaro, fundado, entre outras coisas, num discurso profundamente homofóbico, já produziu adoecimento nas pessoas. E medo, né? pânico. Aí você também fala de que é, esses conflitos eles passaram da latência para um estado é, ativo, digamos, nos núcleos familiares. E a segunda coisa que eu acho muito importante é que você fala de que o movimento social, a participação em movimentos sociais na discussão política é terapêutica. Eu queria falar um pouco disso. Primeiro, é, quais foram, neste teu, nessa trajetória de estudo e terapêutica, quais os principais e mais comuns é, tipos de adoecimento que você uhum. observou? E, e depois me fala como que a participação das pessoas em grupos assim é, produz resultados positivos. Sim. Uhum é que a, a origem desse sofrimento, eu acho que não precisa ser necessariamente tipo de adoecimento do ponto de vista diagnóstico, né essa porque isso gera um certo reducionismo, que compõe a própria ética e a lógica diagnóstica da psiquiatria contemporânea, que é, em certa medida, a eliminação do contexto na produção do processo saúde-doença, em detrimento de questões puramente individuais. né e aí, isso, essa ideia né, de um sofrimento social, sofrimento ético-político, sofrimento psicossocial, né, isso seriam um, termos de diferentes caminhos teóricos né, na psicologia que se pensa isso. É, esse, a gente vive um momento, né, não, a gente não vive um momento, né, isso já é, já é algo que vem se desenhando junto com o neoliberalismo. Né, se sabe que formas de adoecimento mental não são. Perenes, né? Elas não existem ao longo da história em todos os momentos. Elas são, as pessoas sofrem, as formas de sofrimento, elas é, são dependentes do contexto político, econômico, social e cultural, né? E isso muda ao longo da história, né? Quando a psicanálise surgiu, as histéricas, né, que o Freud estudava, elas não existem mais porque elas também eram fruto de uma altíssima repressão sexual feminina na virada do século. Então a gente vive em um outro contexto, né? E no, nos marcos do neoliberalismo, as principais formas de abençoamento mental elas são formas extremamente individualistas, né e a, a depressão é um, um paradigma disso, né porque a depressão é uma doença extremamente autocentrada. Né? Tem um autor que eu gosto muito, que ele fala que o depressivo é o mais bem-sucedido e fracassado sujeito do neoliberalismo. Né? Mais bem-sucedido, porque... É extremamente auto centrado o, o todo sofrimento é entra é, é dentro de si eu sou culpado, eu é que não consigo não tem uma produção de um conflito não tem a produção de um conflito externo ao mesmo tempo que é fracassado porque por conta do próprio adoecimento não é capaz de tomar uma ação né que o, o, o capitalismo demanda né E aí é gera essa parada é o Christian Dunker é um psicanalista professor da USP é, e tem um tem uma coletânea né do grupo de pesquisa dele que é neoliberalismo como gestão política do sofrimento né que é organizado por ele pelo Vladimir Safatli pelo Nelson da Silva Júnior né é, de toda forma né essa, essa forma individualizada do sofrimento potencializa essa sensação de pânico né é, eu lembro que durante o processo né durante já no segundo turno né é, E aí tu, misturando aí coisas, tanto ainda em né, 2019, ainda não havia 2018, né ainda não havia o um projeto, aí eu estou falando a partir da minha experiência no meu consultório particular, é, de pacientes com um certo perfil aí é, jovens próximos a se formar ou recém-formados, é, que trabalham com alguma coisa, que tem alguma conexão com o social, né não necessariamente que trabalham com políticas públicas, mas alguns que trabalham na área da cultura, mas promovendo projetos que de, que tem algum vínculo, né, com alguma questão social, entrando num certo desespero, numa sensação de eu não tenho mais futuro, né, eu não tenho mais, não vou ter mais futuro, vou me formar, não sei por quê, e a participação, né, no, nos atos do ele não, naquele contexto foi muito importante para vários desses jovens saírem dessa dessa posição de extremo sofrimento para você para em dois sentidos, né? Perceber que aquilo não é algo, não é uma desgraça que me comete, mas é algo de um tempo compartilhado por várias outras pessoas. Então, que sofrimento não sou, não é só meu, né? E esse compartilhamento coletivo do sofrimento, essa elaboração coletiva do, de um trauma político, ela é muito forte, né, nos atos de movimento social. Eu tô mostrando ele não porque ele não foi emblemático daquilo, mas a gente sabe muito, por exemplo, que as manifestações das paradas do orgulho, elas são fundamentais na produção de saúde mental de pessoas LGBTQIA+. no sentido de eu posso sair do armário, tenho pessoas iguais a mim, né? Assim como traumas gerados, né, por é, interrupções, né, da gravidez, né, por situações de aborto, são elaborados em manifestações feministas, porque não se trata de uma coisa que só a minha, né, uma coisa que só me afetou, afetou uma coletividade. E, e quando eu, enquanto eu me mantenho numa ideia de que aquilo é um problema só meu, aquilo só me afeta, a dor é sempre maior. né? Então, nesse sentido, o compartilhamento da dor coletivamente nessas manifestações é fundamental, né? para uma melhora mesmo da saúde, e também para uma perspectiva da própria ação, da né? ação política, social, cultural, de que, não, tem outras pessoas comigo. né? Então, alguma coisa é possível ser feita não é como se tudo estivesse acabado então acho que é nesse sentido essa relação entre as manifestações políticas de movimentos sociais e saúde mental se encontra a Maria Ritaquel também dizia isso né um tempo atrás deve dizer a mim ainda né de que a, a, a, o engajamento em, em os movimentos e ela se referiu ao MST onde ela trabalhou durante um tempo uhum. Ajuda realmente as pessoas a, a superarem. Você, diz, você pode dizer: é, não sei se isso é possível, é, dizer quais as manifestações é, mais comuns, mais frequentes, desse medo, desses reflexos do, do contexto político e social? Olha, eu acho que é, é porque agora a gente está num momento bem diferente, né? Eu acho que isso é, é bem perceptível. As manifestações, que, é, essas formas de sofrimento, principalmente dessa forma, né, de um medo extremo, um pânico de andar na rua, uma ansiedade generalizada, né, uma ansiedade social, né, uma dificuldade de se organizar e para é, fazer planos de futuro, que era muito forte, né, em 2018, 2019 diminuiu bastante esse ano né? e diminuiu bastante porque inclusive algumas dessas pessoas continuam sendo minhas pacientes e há um clima muito mais generalizado de otimismo e isso tem uma influência direta né então não é a, não é a eleição em si que gera sofrimento mas as expectativas em torno dela como as expectativas de 2018 eram negativas para essas pessoas as, as, as, né, as manifestações desse sofrimento eram mais intensas, né? havia manifestações de sofrimento, mas nessa, nessa ordem do medo, né, de uma ansiedade, né, de uma dificuldade de organização interna, né? agora isso está muito mais suave, né? isso com um certo otimismo de uma mudança do quadro político. Mário, é, você, eu, eu penso em mim, né, os medos que eu tinha em 2018, que foram é, mudando ao longo do, do tempo, à medida em que a realidade ia mostrando até onde os riscos iriam, e agora, como você fala muito apropriadamente, a expectativa de uma melhora já dá uma, uma animada, não é? Uhum. Mas você e esses pacientes mais é, assíduos do teu convívio, é, vocês acharam que o governo Bolsonaro poderia ter sido pior do que foi? Ele não conseguiu fazer toda a maldade, toda a repressão, toda a perseguição que poderia ter feito? eu acho que tem uma questão geracional aí né, de uma juventude que só sabe, tem uma dimensão do que é essa, essa repressão por conta do que estudou nas aulas de história. Que aí eu estou falando de uma juventude cujos pais também não viveram a ditadura militar, eram muito novos na ditadura militar. né? Então, é, são pessoas que eu acho que a questão da repressão ela estava numa ordem da imaginação. Então, não era uma coisa... Eu acho que não havia nenhuma ideia para muitas pessoas o que seria o grau de repressão, né porque não, não havia nenhum critério de comparação. né Eu acho que as pessoas mais velhas... né não, E eu não estou falando necessariamente de pessoas que viveram a ditadura militar, né mas estou falando de pessoas né com mais de 30 anos, cujos pais viveram a ditadura militar. né E... E isso já era um assunto em casa. Então, havia uma certa dimensão, muitas vezes, dessas pessoas de que não, não vai ser a mesma coisa. Essas pessoas sofreram menos, porque havia um certo critério de comparação e uma certa ideia um pouco mais organizada de que dificilmente chegaria ao, ao extremo do que foi um regime ditatorial. Mas, ao mesmo tempo, eram, uma, eram pessoas conscientes de que pequenos processos né políticos poderiam desembocar num regime autoritário mas evidentemente autoritário. Né? Não é como se a gente não o um regime autoritário, mas né? com todas as pompas do autoritarismo. Né? É... Enquanto que, pra... como não havia um critério de comparação para essa juventude, o... eu acho que o pânico se intensifica, né? quando a gente não é capaz de dimensionar o um monstro. Né? É... Pessoalmente, eu não sei se eu saberia dizer se foi... Porque eu acho que, em alguns critérios, eu acho que foi mais leve do que eu esperava, né, não foi mais leve porque o bolsonarismo foi leve, foi mais leve porque não, não teve condições de se tornar mais pesado, essa é a impressão que eu tenho, né, é, porque haviam outras coisas que emergiram no, no contexto político que tiveram que voltar atrás por uma questão de apoio popular, é, ou outras não tinham né? A, a, a, as condições políticas de levar adiante, né, mas é inegável que algumas coisas foram muito mais bizarras do que se esperava. né? E aí eu estou falando coisas desde o início, né? aquela fatídica frase da Damares, do Meninos Vestem Azul, Meninas Vestem Rosa, começou uma nova era no Brasil, ela ela é uma ameaça. né? Com todas as letras, há uma série de, de conquistas, há uma série de questões que envolvem gênero e sexualidade. Aquilo era tenebroso. né? É, e, na verdade, eu acho que o ponto... Que eu, que eu penso assim, que foi é, foi menos pior né do que o esperado, é justamente porque não houve uma revogação de direitos é, na intensidade que se, se pensava que poderia acontecer. Houve, obviamente, um desmonte total das políticas públicas. A gente voltou aí em décadas, né tanto na universidade quanto nas políticas de direitos humanos. né Voltou a ter que ser tudo... Né, levado adiante por organizações não governamentais, praticamente, né? Acabaram os equipamentos ou os financiamentos federais para os equipamentos locais, né? municipal, em termos de políticas LGBT, que eu que eu tenho uma proximidade maior, mas mas eu acho que é isso assim. Eu acho que teve é, algumas coisas foram chocantes, né? principalmente em termos de declarações e, e a gente sabe quais são os pesos que elas têm, porque elas reverberam em violência intrafamiliar, em violência doméstica. Né? É, ela tem um peso simbólico muito forte nesse sucesso, né? algumas políticas têm um efeito direto sobre a saúde mental de algumas famílias, principalmente de, de jovens, né? vivendo com pais violentos e autoritários, que, além da violência do autoritarismo, né, da discriminação em virtude de sexualidade de gênero, é, passaram a ter arma em casa, então isso, isso aumentou esse, essa, essa questão né? do, do receio da violência intrafamiliar é, e da necessidade de sair de casa o mais rápido possível e tal, mas é, em termos dessas expectativas com relação às, às mudanças no governo, varia, né? Algumas coisas foram piores do que se esperava e outras coisas foram mais leves. Né? É, Eu acho, modestamente, que é, primeiro, é, isso é muito positivo, é as organizações políticas é, tiveram um papel sensacional né, na, na, na, para barrar um grau de intensidade maior. Isso a gente precisa lembrar, porque é, em momentos de desânimo, de pessimismo, a tendência é falar ah, ninguém faz nada, a, a sociedade está inerte, está passiva, e isso a gente viu que é, não é verdade inteiramente. Né? É, e eu acho isso é, bastante importante. E aí fico pensando numa perspectiva de futuro como é, as pessoas LGBT queriam mais, e especialmente aquelas... É, que, vem, que enxergam nisso uma militância política, serão vistas num futuro próximo, talvez, é, como heróis e heroínas semelhantes a como a gente vê hoje em dia, por exemplo, aqueles operários mártires que foram mortos, uma coisa heróica mesmo, porque é preciso muita coragem numa conjuntura como essa de se colocar tal como se é, né? E, e ainda é, insistir não só no direito de ser, como de é, querer mais. Acho isso fundamental. E, e eu queria, então, que você falasse um pouco, pensando justamente no momento que a gente quer ver iniciado, a partir de janeiro, o que, que, tá, o que, que, o que, que é mais urgente... Para a saúde mental em termos de políticas públicas e também de organização é, que você considera que precisa ser colocado em prática assim o mais rapidamente possível. É, eu, eu acho que a metáfora, né? Eu entendi o que vocês fizeram, mas eu acho que essa metáfora do herói, da heroína, não encaixa. Não encaixa por uma série de questões. Primeiro porque ela é uma metáfora bem masculinista e... e os heróis nacionais nunca estiveram ao nosso lado. Então, a ideia de herói é um pouco angustiante, porque o herói é violento, o herói, é... o herói vai em torno de uma grande missão e quem já participou de organizações políticas, pelo menos da minha geração, sabe que todos os heróis abandonam. Né? A a questão LGBTQIA+. Ela é facilmente abandonada por todos os heróis. né? É, isso é, inclusive, no campo da, das esquerdas, é sempre algo que precisa é, ser explicado, contextualizado, por exemplo, né? Só para pegar um desses heróis né, icônicos, né, não estou entrando no mérito do que fez ou deixou de fazer, pensando na, na iconografia da coisa. Né? Então, como que a gente fala da homofobia do Che Guevara? Né? Que, de fato, é um herói homofóbico assim como Fidel, assim como boa parte da revolução russa, né, com raríssimas exceções, né? É, e aí esses esses heróis não não nos servem, né? E aí quando a gente pensa em algumas figuras contemporâneas, estou pensando, sei lá, né? A Erica Hilton em São Paulo, né? A Jandnara Siqueira aqui no, no Rio de Janeiro, ou mesmo o João Willes, né? Nenhuma nenhuma dessas pessoas são são consensuais não ocupam necessariamente o lugar, principalmente as mulheres trans e travestis, não ocupam necessariamente o lugar de heroínas, mas eu acho que quase irmãs. E aí a, a, a metáfora é muito mais uma identificação de figuras familiares, né, de irmãs irmãos, né, pais e mães, do que necessariamente a metáfora é, militar do herói e da heroína. Né? É, até porque a ideia de uma, de uma de uma coalizão única, né, ou de uma frente única, de um pensamento único em torno dessas questões, ela nunca funcionou direito, né, nessa esfera. É, e não se trata de unidade ou não haver unidade, né. Eu acho que se trata de, de um campo da política no qual o pensamento único é contraproducente e ele é violento, porque é o pensamento único que que produz a violência em casa. Então, conduzir uma política para pensamento único nessa esfera é como se você reeditasse essa violência familiar a cada momento político. Né? Então, uma coisa que, por exemplo, né, isso eu vi por conta de algumas fotos que eu vi, de coisas que aconteceram na campanha aqui do Rio nesse final de semana, né? independente de, nessa eleição, né, ter aí uma coalizão, né, diferentes partidos de esquerda, pelo menos aqui no Rio, né, PT, PCdoP, PSOL, estou é, é, citando os três que são os três principais partidos que têm candidaturas LGBT aqui no estado é, você vê uma série de dobradinhas formais e informais entre candidatos das diferentes siglas que já existiam em outras eleições independente de, quem, de terem diferentes candidatos majoritários né é, porque é uma, uma a gente sabe né isso eu falo porque eu já tive um percurso dentro do partido é, que a, a gente se dá melhor as nossas eleições são melhores se a gente esquece o que são as disputas das direções dos partidos das, das esquerdas mesmo porque essa disputa é masculinista né e via de regra branca né e não nos, não nos contempla então se a gente ficar a repoque dessa disputa a gente vai ser esquecido por todo mundo né então é, é meio que no nosso por nós né na, na própria ideia do, do elecidada mesmo, do que, é, do que essa produção de heróis e heroínas. Não, aí eu acho que essa coalizão que se dá por afetos, não que repetem, mas que reinventam relações familiares, e é algo que a gente aprendeu com as travestis no Brasil, né, na, na história delas, é muito mais intensa, né, nesse sentido. Eu acho que tinha uma segunda parte da pergunta, mas é, eu não lembro, eu, essa vou, eu, que vou, que eu vou falar para é, você. A... Que políticas públicas precisam ser construídas a partir da mudança que a gente espera que aconteça a partir dessa eleição e também na organização você já falava um pouco aí da disputa eleitoral já falou um pouco da organização né é... para mobilização então em políticas públicas e na organização é, o que você acha que precisa ser feito desde já, a partir da mudança? Bem, eu acho que é uma expectativa, né, que com, com a vitória do Lula a, a, a participação social como modo de governo seja retomada, né? Então há uma certa expectativa de que as, as conferências voltem a acontecer e tal como foi. E, né, no, no primeiro governo Lula em 2004 você tem aí uma, uma sequência de, poli, de conferências de políticas públicas específicas que possam organizar reorganizar esse campo né é, acho que não se trata do que, acho que tem uma série de coisas a serem retomadas né tanto em termos de dispositivos é, de gestão né da secretaria das secretarias né dentro do Ministério de Direitos Humanos etc. Uma, ah, o, o, o Disque 100 né, é, nesse sentido e as políticas de financiamento dos centros de referência mas eu acho que a gente vive um contexto para as políticas LGBT muito mais delicado, porque a gente não tem certeza de que as coisas vão voltar na mesma velocidade porque nós somos o principal alvo do, do governo Bolsonaro né? ontem, para a entrevista dele no Jornal Nacional né, nas piadas nas redes sociais, era o, qual vai ser, né, do que eu recebi alguns é né, o bingo do que ele vai trazer na reunião? E o kit gay era uma questão que todo mundo, porque foi o que ele falou na entrevista dele no Jornal Nacional na eleição de 2018. Então, ele ganhou a eleição criando coisas em cima de nós, ou seja, ele ganhou uma eleição, parte da vitória dele na eleição é sobre um certo rechaço popular ou da população a qualquer garantia de direitos para a população LGBTQIA. Então, não se trata só de. Se trata, eu acho que tem três diferentes questões. né, Uma reconstituição da, do espaço administrativo, da gestão da política pública no governo federal, para essa população, que foi todo destruído, né, Uma retomada, e aí, junto com isso, uma retomada dos financiamentos e dos, e dos projetos. Uma outra via é a transformação dessas políticas de governo em políticas de Estado, porque a gente sabe que a precarização que a gente sofre é porque elas foram, ao longo de todos os anos do governo do PT, apenas políticas de governo, extremamente frágeis, ao ponto da, da situação que a gente vive agora, né? E uma forma de uma construção de uma política que não seja só em termos de política pública, porque a gente sabe que a maior violência ela se dá do ponto de vista simbólico. Então, se não for possi a, a, a possibilidade de uma construção de, né, de, de projetos, propagandas, né, formas de atuação do governo no enfrentamento desse aspecto simbólico da, né, da LGBTfobia, da homofobia, transfobia, que esteja, né, que atinja de fato, as famílias, né, que atinge as escolas. Né? É, ou seja, né, o, o projeto fatídico, né, que que foi né, o início da derrocada do governo Dilma, né, que era o projeto Escola Sem Homofobia, era o projeto mais interessante, e mesmo assim, vários analistas consideravam um projeto ainda um pouco recuado. Era o projeto mais importante porque ele ia no seio da produção da homofobia no cotidiano escolar. Ele é o que foi transformado na ideia de que não tinha nada a ver com aquilo que o Bolsonaro fez. Mas o Bolsonaro surge no cenário nacional a partir do enfrentamento dele a esse projeto, e o projeto acaba no final das contas sendo vetado, né? Isso em 2013, né? Tô falando isso porque isso faz parte de uma análise não só faz parte de diferentes cientistas políticos em torno dessa questão do que, que levou, aonde começa o declínio, né? E o declínio começa ali em 2013 com o veto desse projeto. A retomada desse projeto é um vacioso, mas sinceramente, outras coisas vai ser vai ser muito mais para agradar a base social do que necessariamente para ter efetividade. Porque se a gente não for capaz de né, é, enfrentar o bolsonarismo no seu coração e o seu coração do bolsonarismo é homofóbico, né, é, não basta ganhar a eleição. Isso um monte de gente está dizendo, né? não se trata de vencer o bolsonaro nas eleições, se trata de enfrentar o bolsonarismo. E aí vão ser necessárias políticas que atingam esse pensamento cultural, esse simbólico da cultura. E aí eu não tenho resposta, porque eu acho que essas respostas também teriam que ser produzidas junto com o movimento social. Entendi. Olha, eu acho que essa questão da comunicação de um governo que, de alguma forma, passe a usar a comunicação não só como propaganda é, da sua plataforma, mas como um serviço de utilidade pública para politizar né? e, é, e, e tentar compartilhar o máximo possível do que entende com a maioria da população, eu acho isso essencial é, em, em vários segmentos da atividade governamental. Acho que faltou e precisa ser enfrentado de uma outra forma daqui para frente. Agora, é, a questão do, de, de atingir no seio da homofobia, que é a produção simbólica, você acha que os serviços de saúde mental, propriamente, podem contribuir para essa transformação no plano simbólico? E de que forma? Olha, eu acho que em termos da rede de atenção psicossocial, do né, serviço de saúde mental, eu acho que muito pouco. Muito pouco porque os serviços já são sobrecarregados e a gente não tem uma rede de atenção em saúde mental que seja capaz de atender algo que não seja os casos médio-graves. Né? Na verdade, a gente só tem a rede dá conta apenas dos casos graves em termos de saúde mental. E aí a gente está falando das psicoses, esquizofrenia, enfim, de, de altos comprometimentos em termos de saúde mental. E aí são casos muito muito multifacetados, né? Não é esse sofrimento que a gente pode localizar puramente no campo do social, né? Ou hegemonicamente no campo do social. Então, eu acho que os equipamentos, na verdade, né? Isso, ah, os equipamentos, a verdade, a, acho que a aposta maior é no fortalecimento da do sistema único de assistência social, mais do que de saúde. Eu acho que é mais no campo da assistência social, nos centros de referência de direitos humanos que se produzem esses, esses efeitos do que no, no campo da saúde mental, porque é, é como se tivesse, é isso, assim, tem outras questões mais urgentes e é inevitável que sejam mais urgentes, né? você tem uma rede que não dá conta, né, é, os, os casos leves e médios em saúde mental, eles não são assistidos né, no SUS por conta dessa dessa precariedade, e aí a precariedade é a precariedade de recursos humanos, de financiamento, essas precariedades clássicas do, do, do sistema único de saúde. É, então, de alguma maneira, isso que você está pensando nesse, nesse, nesse simbólico é algo que fica muito mais a cabo, né, em termos de, de princípios e de funcionamento de políticas públicas, a assistência social. né, E aí seja, seja os centros de referência especializados ou gerais de assistência social, seja os equipamentos, os centros de referência de direitos humanos, né, em termos de política, mais especificamente, LGBTQIA+. E aí é mais no, no, a aposta né, no fortalecimento desses equipamentos é o que também possibilita se desenhar uma política mais focalizada na realidade de cada contexto, de cada território. né? Como se atinge esse simbólico? Óbvio que peças de propaganda do governo federal que circulam em nível nacional funcionam e são interessantes, sim, mas tem outras coisas que têm que ser produzidas no nível local, para ter até uma efetividade maior. né? E aí essa produção no nível local depende do fortalecimento desses equipamentos, e aí não é na saúde mental. Né, é na ciência social, pelo menos e no, no campo dos direitos humanos. Né? E aí isso exigiria também, entre tantas outras coisas, como financiamento, ampliação da rede, fortalecimento e tal, exigiria também uma uma gestão, na falta de palavra melhor, eu uso gestão, compartilhada, né? Os próprios movimentos sociais, as próprias os próprios coletivos territoriais, estivessem envolvidos na na gestão né na definição das políticas não é isso é, mas historicamente né esses equipamentos eles são acontece nesse âmbito né de uma isso acontece em um âmbito de diferentes políticas públicas né mas no âmbito dessas, das políticas né voltadas para a população LGBTQIA mais a gente percebe aquilo que o pessoal da ciência política chama de trânsitos institucionais né a grande maioria dos gestores dessas políticas são pessoas que vieram do movimento social, né? Isso mesmo, independentemente de governo, né? com raríssimas exceções, né? Se a gente for pensar hoje a política, né? O a, a política institucional do governo do Estado do Rio, voltado para essa temática, né? Quem é o principal gestor é alguém que vem do movimento social, né? É mesmo no governo de, de direita, né? Ou de extrema direita no caso do Rio, né? Do Cláudio Castro mas o, e, e ele não é um, um cara vinculado à extrema-direita, mas é alguém que sobreviveu ali com, com, tentando manter a política apesar da diminuição drástica de recursos. O né? Rio de Janeiro tem uma questão um pouco específica, porque a política tem uma certa estrutura constituída na máquina pública que não é fácil tão fácil assim destruir ela por inteiro, por mais que o financiamento tenha reduzido em, em níveis astronômicos e a capacidade de impacto desse equipamento, sim. Então, acho que esse espaço, né, da, do, do respaldo social e tal, eu acho que ele já existe, né, por por, umas, por esse trânsito institucional, por quem ocupar esses espaços de gestão, nesses equipamentos terem vindo do movimento social. Obviamente, isso não garante, isso é um elemento, mas não garante por inteiro, né, essa, essa participação social, né, mas não é como se não houvesse experiência, né, do próprio movimento e dos gestores na construção desses espaços compartilhados, né, então, a retomada do espaço de participação social são fundamentais nisso. A gente não está no mesmo cenário né? das últimas conferências que houveram. Elas foram 10 anos atrás. né? Foram ali em torno de 2013. Né? Bem, muita coisa aconteceu. Não tem como a gente retomar de onde parou lá como se fosse a mesma realidade. Então, novos diagnósticos são necessários. né? E aí a gente também está falando de financiamento e gestão compartilhada. E fora, fora, Mário, fora essas... Uh... É, reivindicações é, mais consensuais, como, por exemplo, é, maior financiamento, ampliação dos espaços de participação, que outras reivindicações é, você, o um movimento é, e aqueles envolvidos na, no, no atendimento em saúde mental, trazem Uh, o esperam trazer para esse futuro governo. olha é, eu acho que eu acho que a principal pelo menos do meu ponto de vista né eu não, não vou ser capaz de dizer exatamente o que é, os movimentos sociais estão pensando diretamente porque normalmente sempre tem uma produção de alguma carta alguma termo compromisso né que as principais organizações nacionais do movimento fazem, para que os candidatos assinem. Então, eu não, eu não sei exatamente o que está nesse âmbito aí, né? mas... É, porque você tem uma série de, de direitos que foram garantidos por interpretação do Supremo Tribunal Federal, né? ao molde do que aconteceu nos Estados Unidos, o que é algo extremamente precário e perigoso, né? que é a, tanto a questão do casamento civil igualitário como as possibilidades de retificação de nome e sexo nos documentos para pessoas trans, né? É, ou mesmo né a equiparação da, da, da homofobia, crimes de racismo, isso tudo são interpretações do Supremo Tribunal, elas podem mudar. né é, E a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos agora com uma mudança da interpretação do Supremo de lá, né, do suprema corte dos Estados Unidos, com relação às questões relacionadas ao aborto. Então, isso, isso dá um certo receio. Ao mesmo tempo, a gente não é inocente de achar que essas leis seriam facilmente aprovadas no Congresso devido a, ao caráter extremamente conservador do Congresso Nacional. Né? É, então, eu penso, né, eu pessoalmente acho que a, a principal questão aí estaria em torno do, da retomada do financiamento dos equipamentos, né, de políticas de geração de trabalho e renda específicas para a população, né? é, o que passa por, por enfrentar, a questão da prostituição de uma forma prostituição que afeta, né, de forma muito intensa a população travesti, é, de uma forma não moralista, né, de uma forma que escute essas pessoas, então que não seja um automático, né, da noção de que tem que não deve ser regulamentado, não estou nem entrando no mérito de se deve ou não deve, né, mas que é, que o assunto tem que ser tem que ser enfrentado né, a temática da, não tem como se falar de trabalho e renda na população LGBT se você não é, lida com o tema da prostituição. Né? É, e a questão da evasão escolar, né, da violência nas escolas, em virtude né, de LGBT fobia Eu acho que nesses, esses pontos são pontos fundamentais, porque não se trata exatamente de um... É, quando a gente fala em termos de saúde, né, dos princípios do sistema único de saúde, de prevenção, promoção... Né, e reabilitação em saúde, é, o investimento nos equipamentos de saúde mental é um investimento, via de regra, nos, nas possibilidades de reabilitação após um sofrimento intenso ou, um, ou desenvolvimento de uma psicopatologia. Né? O SUS ele funciona apostando muito mais nas outras questões, na promoção e na prevenção em saúde mental. E promoção e prevenção em saúde mental não acontece no um investimento direto à saúde, mas em um investimento de outras áreas que tornam as pessoas né, demandando uma vida na qual se queira viver. né? E não tem como se falar, quando a gente fala de saúde mental é, de pessoas LGBT quem há mais, a gente está falando de suicídio. A gente está falando de uma população que tem sete vezes mais chances de, de é, entrar em comportamento suicida do que a população em geral. né? Principalmente a população de pessoas trans. Então, é, como que se evita, como se previne o suicídio? Não é investindo no equipamento de saúde mental onde as pessoas não têm acesso à medicação, né? A prevenção ao suicídio passa pela construção de uma vida na qual você queira viver, e uma vida na qual você queira viver é uma vida sem violência, sem preconceito, na qual se possa circular no espaço urbano, na qual se possa trabalhar, né? Então uma, o, o, o não é paradoxal, né? Mas o diferente, né? Porque quando a gente fala assim, ah, como é que a gente investe em, é, em políticas de prevenção à dengue? Tudo bem, a gente sabe que esgoto né, em condições de moradia, tem uma relação direta com a disseminação da dengue, Mas né, o, o, a possibilidade de ter a agente comunitário de saúde que vai visitar as casas para ver se tem potinho com água parada, etc., né, isso tem um efeito direto. A mesma coisa não acontece na saúde mental, porque na saúde mental, para evitar suicídio, a gente precisa que as pessoas possam ir para a escola e não sejam violentadas na escola, que elas não sejam violentadas em casa. Então, não é investido diretamente no equipamento de saúde mental que tem esse efeito, mas nos outros. né? Então, esse é o complexo da coisa, porque a saúde mental ela é produzida de uma forma multifacetada. né? Então, esse investimento teria que vir nas, na educação, teria que vir em políticas que, é, em formas né, de, de que as notificações compulsórias de violência, aí a gente está no, no âmbito do SUS, fossem realmente efetivadas, porque a gente tem aí um apagão de dados gigantesco em termos de, de violência contra pessoas LGBTI, porque não há formação, as pessoas não preenchem corretamente as fichas de notificação é, de violência por homofobia. Às vezes há, há resistências também é, dentro do próprio quadro de funcionários, de servidores. Sim. Né? Mas eu vou te dizer: eu já tive a experiência num curso de formação de agentes comunitários de saúde aqui no Rio, que foi organizado pela Fiocruz, isso são muitos anos atrás. É, e aí eu estou falando de gente comentário de saúde, pessoas que não têm curso superior, que teoricamente você né, entraria num, num certo preconceito de classe como pessoas com menos conhecimento. São as pessoas mais fáceis de conversar. né Então é possível. né Essa, essa questão da resistência, ela é enfrentada com formação continuada. Né? Então se você tiver né, uma retomada de coisas que já existiram no âmbito do governo federal, como convênios com as universidades para elaborarem esses cursos de formação das equipes de saúde, nos diferentes níveis, do agente comunitário à, ao ensino superior, né? é, isso teria efeitos bem, bem produtivos. Certo? Você sabe, Mário, você falou mais de uma vez em agentes comunitários de saúde, e isso me fez pensar no seguinte, é, você acredita que é, é, o trabalho de... De um trabalho semelhante ao agente comunitário de saúde, desse que visita as famílias, que vai a campo, poderia ter algo parecido nessa área de, de combate à violência contra a população LGBTQIA+. Sim, mas a gente nem precisa inventar equipamentos. Né? O Conselho Tutelar poderia fazer isso. O problema é que hoje a gente tem uma ocupação religiosa conservadora nos conselhos tutelares que é assustadora, né? E aí e muitas vezes os conselhos tutelares eles não eles ao invés de serem espaços de proteção à infância eles se tornam mecanismos de violação e de tortura né? de crianças e adolescentes LGBTI, né? Ao invés de proteger eles reencarnam certas certas violências contra essas, essas crianças. Não, não eu acho que não, não se trata de inventar rodas as, as rodas as engrenagens estão aí elas só precisavam ser azeitadas para uma outra política né E aí o conselho tutelar se torna sempre um obstáculo né porque eles são eleitos têm uma base evangélica extremamente forte né uma noção de família muito violenta né que atrapalha o processo. É, eu acho que essa questão dos conselhos tutelares, a, a, as eleições para esses conselhos mereceriam um tratamento diferente, na minha opinião. Deveria ter mais atenção. Agora, essa Sim. disputa com o discurso religioso é muito forte, né? É difícil de imaginar é, como fazer esse enfrentamento. É. Não, de fato... Porque a gente está falando de ideais republicanos e democráticos, que atualmente, as né, pesquisas, tem uma parcela assustadora, não é a maioria, mas é assustadora, da população que considera que um, um livro que é considerado sagrado por uma determinada religião se sobrepõe à Constituição. né E que nem a religião, a religião de todas as pessoas. É. né Um longo caminho um temos pela é. frente. Mário, Sim. você quer. É, acrescentar algo? que a gente está chegando ao final Sim. da entrevista. Eu acho que não, eu acho que eu acabei tocando quase todos os pontos que eu tinha pensado ou que, que eu não tinha pensado, que vão surgindo nesse processo. né? Mas eu acho que tem algo aí, é, apesar de tudo, né? É, apesar de todo retrocesso, né? do ponto de vista da política LGBT, as últimas eleições municipais foram muito positivas. Né, com a eleição de várias várias candidatas aí né, diferentes é, câmaras de vereadores é, que a gente jamais imaginaria que teriam sido eleitas né o fato eu acho que a Érica Hilton é emblemática disso porque São Paulo é uma cidade muito grande mas não foi só Érica Hilton né Você teve eleição de, de candidatas trans e negras em diferentes lugares a Beni Brioli aqui em Niterói no Rio de Janeiro né entre só, citando as duas que são pessoas que eu tenho uma proximidade né maior, né? mas não vou resolver fazer citações para não deixar ninguém de fora, né? mas eu acho que da mesma maneira que tem um monstro aí conservador é, colocado, né? ele está no meio da sala, não tem como evitar de vê-lo, ao mesmo tempo você teve produção de resistências né? locais muito interessantes e com potencial político, inovador, muito grande. né? E aí eu, eu acho que de outro lado há uma esperança assim nesse processo. Muito bem, Mário. É, muito obrigado. É, acho que nós temos um caminho longo de aprendizado, né de, inclusive, é, entender por que essa pauta LGBT, uhum. quem a é mais diz respeito a todos. Uhum. Né? E... Seguimos juntos. É isso. Tá bom? Um grande abraço. Tá bom. Um abraço. Tchau, tchau.